Olá! Nesse vídeo, vamos ensiná-los a realizar um experimento para testar o flúor na prevenção de cáries. Vamos explorar duas formas de realizá-lo, e em ambas, vamos precisar dos seguintes materiais. Um ovo, mas vamos usar apenas sua casca. Creme dental fluoretado. Um recipiente, preferencialmente transparente. Um copo e vinagre. Vamos lá? O primeiro passo para realizar nosso experimento é remover a gema e a clara do ovo, através de um orifício de 1 cm no polo mais convexo do ovo. Em seguida, vamos preparar a solução fluoretada misturando uma colher de chá de creme dental fluoretado em um copo com 50 ml de água e colocar a casca do ovo na solução por aproximadamente uma hora. Lembrem-se de que apenas metade do ovo deve ficar em contato com a água floretada. Tire um pouco de água caso necessário. Após uma hora, retire a casca da solução e estamos prontos para realizar nosso experimento. Em um recipiente, coloque vinagre suficiente para cobrir a casca do ovo completamente e a mergulhe no líquido. Observe a reação que acontece na superfície da casca do ovo, na não tratada e tratada com floreto, ao ser inserida em ambiente ácido, no vinagre. Faça observações a cada 15 minutos. E então, qual foi o resultado? O que pode nos dizer sobre essa reação? O segundo método consiste nesse mesmo princípio, mas faremos algumas mudanças. Aqui, vamos utilizar também um lápis de cor escura. Após remover a gema e a clara do ovo, vamos demarcar o ovo em dois hemisférios, utilizando lápis de cor. Em um deles, vamos escrever a letra F, fluoretado. Usar a parte menos convexa do ovo facilitará a visualização. Em seguida, vamos aplicar creme dental fluoretado em toda a superfície desse hemisfério e expirar por uma hora. Passada a hora, retire o creme dental com água corrente. Depois, em um recipiente, coloque vinagre e mergulhe a casca de ovo de modo que ela fique totalmente imersa no líquido. Você pode usar um pregador de roupas para ajudar a segurar a casca dentro do líquido. Agora, faça como anteriormente. Observe a reação a cada 15 minutos. Qual foi o resultado?